Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês, hoje eu trago um vídeo para vocês gente, espero que ajude alguém, porque um tempo atrás a gente teve um probleminha com uma máquina dessa aqui, de assar pão. ela bate a massa, assa o pão, isso é muito legal para ter na cozinha em casa, é muito bom, e se você tiver uma máquina dessa que desse problema, eu vou mostrar para vocês o que é que pode ser, Às vezes pode ser a máquina que, que pifou o motor, mas muitas vezes pode ser um probleminha muito fácil de resolver que com 20 reais, 28 reais você resolve. Então se a sua máquina parou, você vê esse vídeo que você vai conseguir aí arrumar. Se caso não for o que eu vou mostrar aqui agora, vocês levam o técnico que lá ele pode trocar um fusível no um motor, alguma coisa, tá bom? Mas esse probleminha aqui é outro detalhe que acontece sempre em quase todas as máquinas. Vamos lá. Bom, olha só. Gente, lembrando, eu não sou técnico, né, mas a gente viu aqui, ó, primeiro passo, primeiro passo é você tirar aqui, ó, esses quatro parafusos que tem aqui embaixo, ó, aqui nós temos quatro parafusos, temos aqui, ó, Tô filmando sozinho, gente, mas eu regularizei bem aqui mais ou menos, mesmo dá para você entender, então aqui tem quatro parafusos, não vou negar, eu já desmontei, certo? Já desmontei, então você tirando aqui esses quatro parafusos aqui, que são os parafusos iguais aqui, então você vai soltar essa base, essa base aqui ela tem que ser, ter, ser, ser solta primeiro, porque se você abrir aqui essa máquina, abrir aqui, tirar primeiro esses parafusinhos que tem, que tem aqui dentro, deixa eu ver se está focalizando bem aí, ó. isso, se você tirar ou então você querer tirar os parafusos aqui dentro e querer abrir por aqui gente, não pode. Você tem que abrir aqui, como eu falei. Primeiramente, você vai soltar esses parafusos aqui. São quatro parafusos que tem aqui. ó Quatro parafusos. Quando você soltar os quatro parafusos, aí sim. Aí você vai fazer isso aqui. Você vai abrir a máquina. A base já está solta. Essa base está solta. Porém, essa cubinha aqui, ela está presa. A, a base está solta. Essa base aqui está solta. Mas essa cubinha está presa, então ela não vai sair. Aí tem a ocasião que a pessoa tem que forçar aqui para tirar. Está errado, porque vai machucar as laterais e vai danificar. Então aqui vem uns parafusinhos aqui, ó. Aqui dentro vem um muito parafusinho, que eu vou mostrar para vocês, que, que eles vêm aqui, ó. Os parafusinhos, eles, eles vêm aqui nessa cubinha aqui, ó. Vem parafusado aqui, ó. E aqui, ó. Certo? Então eles vêm aqui parafusado. Então você vai tirar tudinho. Aqui, ó, também vem um parafusinho. Pra vocês que vem... Ele, ele, ele, ele vem aqui, preso aqui, ó. Esse parafusinho, ele, ele vem preso aqui. Nessa, nessa... Acho que é louça aqui, pra não dar contato com, com alumínio. Na resistência, certo? Então ele vem pra trás aqui. Então você desconeca... Você tira todos os parafusinhos que tem aqui dentro. Quando você vê que não tem nenhum parafuso mais aqui. Aí você vai e vai te tirar a sua máquina. Ela vai sair tranquilamente. Ó. Ela vai sair. Você viu aqui? Os parafusos são aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Os parafusos estão aqui lá dentro Nada de querer arrancar essa cubinha Tem que tirar os parafusos Porque aqui já vem o um encaixe O um encaixe certinho Para você tirar completo Lembrando, vem conectado aqui ó, Essa, essa parte aqui vem, vem conectado aqui Então ande, não puxa para não quebrar Você tem que, quando você tirar um pouquinho Você tem que tirar com jeito Para fazer isso aqui ó. Quando você for arrancando aqui ó, Você tem que ver isso aqui E você vai ter que desconectar isso aqui você puder arrancar. Então, gente, feita essa parte aqui, ó, aí você vai desconectar essa base aqui, que é o que nós queremos ver direitinho, essa base aqui. Então, essa base aqui, ela vem um, dois, aqui vem mais um, tem parafuso aqui, que você vai ver, aqui, ó, só aqui, aqui vamos, vamos contar de quantos, quantos parafusos é, que eu já tirei, ó, elas são, ela é aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis parafusos Que vem nessa parte aqui, ó Vem um parafuso aqui Vem um parafuso aqui Aqui, aqui perto do motor vem outro E vem, vem outro aqui Outro aqui do lado E outros aqui Então, gente, você tirou essa parte aqui Aí, o que que acontece? Pode ser aqui esse probleminha, ó minha na correia A correia quebra Danifica A sua máquina para Por que que ela para? Mostrar para vocês, porque quando essa correia ela dando dano e fica, ela esquenta e começa a rodar aqui, ó ela, ela perde o, o, o, o, o, o, os dentinhos. Então, essa máquina vai rodar, a polia vai rodar e essa o motor roda e a polia não roda. Então, gente, esse é o caso. Lembrando, não sou técnico, mas o probleminha que eu quero mostrar para vocês que muitas máquinas, às vezes, param porque é a correia. Se o caso não for na correia, aí é problema. Aqui no, no motor fusível, aí, gente, você tem que levar para autorizada. Isso aí não é comigo. Só quero mostrar que muitas vezes você pode jogar a sua máquina fora porque parou e você acha que foi o um motor que pifou e não presta mais. Mas foi simplesmente a correia. Que você entrando no mercado livre, você consegue comprar por 28 reais, 30 reais Zé, como é que eu vou começar a correia? Você pega o telefone e você vai ver aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo tem, tem, essa, tem esse códigozinho aqui, ó. Essa marcação aqui, então, você vai ligar lá no Mercado Livre e vai ler esses esse detalhes aqui, tudinho da, da, da marca. E eu tô mostrando a marca, gente, porque se eu não mostrar a marca, quem tá me vendo não vai saber o conteúdo por completo. Aí, não é um conteúdo, gente. É uma enrolação, né? E eu não quero fazer enrolação, entendeu? Se a marca quiser mandar uma pra mim de presente, eu agradeço, mas não tenho nenhum patrocínio com ela. Mas eu quero mostrar para o meu público que é possível. Se... Pra não jogar fora, tá bom? Então isso aqui foi feito, eu desmontei. Lembrando, primeiramente desmonta aqui esses quatro parafusos aqui. Aí depois tira os parafusos de dentro da, de, dessa, dessa curvinha aqui, ó. Essa curvinha aqui tudo isso, Aí depois arranca. para depois você tirar esses parafusos aqui, ó. Esses parafusos que, que, que, vem, que vem aqui, conectado. Tem que ser com jeito, ó. Eles vêm aqui, conectado aqui. Aí você tira a base fora. Aí você passa a sua troca. Então vamos fazer aqui a troca e depois vamos ver se funciona ou se o problema é aqui mesmo. Bom, aqui ó, aqui você solta um pouco, aqui vem, aqui vem conectado aqui, aqui depois, aqui ó, vem conectado aqui, você solta um, pra, um desse aqui ó, ele vem esse aqui ó, conectado, você solta para poder ficar mais fácil de trabalhar. Bom gente, que nem eu falei, tem que ter muito cuidado, porque a própria marca, é, que tem outros modelos, ela faz isso aqui ó, temos aqui, vamos, vamos tirar isso, isso aqui, é muito fácil, tanto para pôr como para tirar, é só você fazer isso aqui, você rodar e fazer isso aqui, ó. Você, você, você vai tirando ó, e ela vai saindo, calma aí, para não forçar aqui, deixa eu mudar aqui a posição, então aqui para tirar, é só você fazer isso aqui, ó. tirou, muito fácil, tirou, agora aqui gente, um detalhe, olha, olha só, da mesma marca, certo? mesma marca, a gente comprou outra correia, olha só, é maior. Então, é por isso que eu estou mostrando para você, olha, é maior. Da mesma marca, certo? Da, da, da mesma marca do, da máquina, só que a numeração é maior. Por isso que é muito importante a pessoa olhar isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante ó, olhar a numeração, que é para você não perder dinheiro. A gente comprou essa aqui, então essa aqui a gente perdeu e a gente comprou outra do tamanho certo, a gente ligou, passou o número certinho e comprou a correr do tamanho certinho. Então agora vamos, vamos pôr para nós fazer um teste aí para ver como é que fica. Então aqui na hora de, de colocar é simples, você põe na parte menor e você faz isso aqui, ó. Sem, sempre com, com esses dentinhos para dentro, né? Você põe a parte menor, aí você vai rodar aqui, ó. Rodou aqui, aí vai... Olha, olha, olha como é prático, você vai rodando e não não tem nenhum bicho de essa cabeça qualquer pessoa pode, pode trocar então é fácil de trocar você põe certo vamos tirar novamente para tirar do mesmo jeito é igual corrente de bicicleta gente você vem aqui ó rodou ela ela sai ó rodou ela sai e para tirar do mesmo jeito aqui ó e, e para pôr do mesmo jeito aqui ó você vai rodando e segurando que ela vai conectando aí ó ela vai encaixando viu, aí, ó. muito prático mesmo gente não tem segredo então para trocar uma, uma correia, é muito fácil, então a, a correia está, está colocada, está trocada, eu vou pôr na base, se caso não for a correia, certo? É que é, é problema no motor, se for, aí se for no motor tem que ir para a autorizada, tá bom? Então vamos lá, vamos pôr na base para nós chegar Aqui olha só, você vai seguindo, as, vai marcando direitinho, aqui ó, eu, eu, eu folguei aqui esses parafusos para me tirar para fora, só que aqui no fio tem, tem uma pequena marca, então, eu vou pôr na marquinha certinha onde estava e vou apertar aqui esses parafusos, porque eu vou recolocar novamente. Então, para quê? Para esse fio aqui não ficar nem muito longo, nem muito, nem, nem muito curto. Ficar do jeito que estava, gente. Isso é muito importante. Então, quando você for desmontar uma máquina, você vai marcando os parafusos, onde é que era, vai notando se você não tem conhecimento. Esse é o esquema. Não tem conhecimento... Ah, parafuso de um centímetro, vai ali. Você vai marcando com a caneta, direitinho. É assim que a gente aprende, gente. E aqui é só, é só apertou aqui, ó. Então vamos colocar o nosso, a nossa máquina na posição certinha aqui, a nossa base, né? Aqui certinho, ó. Vamos descer, ó. Muito cuidado com esses receptores para ele ficar aqui guardadinho aqui dentro aqui, ó. Então ele vem solto. Então aqui, gente, aqui está, a base está... Certinha, então aqui ó. Antes da ó, essa pecinha, ela vem aqui por trás, ó. Ela vem encaixadinha aqui. E ela vem, ela, ela segura, segura esse fio aqui. Ó, ele vem com a base aqui, ó. Então ele vem um parafusinho. Isso aqui você vai encaixar depois. Tá bom, pra poder tirar. Olha só, essa pecinha aqui estava é desconectada, né? Mas não tem necessidade de você Olha só, essa pecinha aqui estava é desconectada, certo? Eu, eu, eu tirei o parafusinho. Só que não tem necessidade nenhuma de você tirar o parafusinho disso aqui. Não precisa mexer em nada aqui, tá bom? Eu mexi porque quando eu fui tirar, eu achei, achava que, que precisaria. Mas não, não tem necessidade. Não. Aqui vem um, um vizinho que vai na lata. Então aqui, agora. Agora, gente, que eu coloquei aqui? Olha só, essa pecinha aqui, ó, tá desconectada, mas não tem necessidade de girar ela, não precisa mexer. O, os únicos parafusos que você tem que tirar é aqueles de baixo que eu falei, que eles vêm aqui, depois esses que vão aqui, ó, na base. Aqui você não mexe em nada. Apenas quando for tirando, você tem que desconectar o, a, a parte que vai aqui, ó, que vai para o painel, tá bom? Então aqui, gente, é muito fácil agora. a base está aqui então você só vai colocar os parafusos regular direitinho aqui onde vai cada parafuso e você vai pôr de volta primeiramente vamos, vamos pôr isso aqui ó. quando você tem uma chavinha que tem imã é tudo mais fácil ó. então você vai ó, conectar lá certinho ó. Ó. entendeu? chavinha que tem imã é muito fácil mesmo agora eu já posso apertar porque eu já achei já coloquei mais de já coloquei quatro parafusos, então agora eu já posso apertar não precisa apertar demais não, para não espanar a rosca, viu? Você viu que forçou você para lembrando, tem, tem alguns buraquinhos aqui, tem que ter cuidado porque é da base de, é da base da forma, certo? não é da base aqui de baixo, tá bom? então tem que ter cuidado para você não pôr na, no, no lugar errado e espanar a roça, viu? Porque se você espanar essa, essa, esse parafusinho que tem aqui, depois você não tem onde conectar a base de cima, que é onde, onde vai a forminha de assaltão. Então tem que ter muito cuidado onde é que é, porque tem, cada um tem a sua perfuração certa e tem parafusos diferentes. Olha. olha só, uma é de roça, olha, um é pequenininho. E outra é diferente. Então, se você pôr esse parafuso aqui em outro, no lugar desse aqui, você vai espanar a rosca desse aqui. Aqui no meio, ó, tem outro aqui, ó. Por isso que eu vou marcar, tirar uma foto antes. Se você não tem conhecimento, tira uma foto antes, vai ficar, é, ficar um pouco escuro porque tá na frente da lâmpada. Mas, olha aí, ó, viu, ó. No total são seis parafusos aqui na base para essa máquina, certo? Porque aqui, ó, aqui perto do motor aqui, ó, pertinho do motor aqui. Aqui, ó, do ladinho do motor aqui tem, tem mais um, esse é o mais difícil. Por isso que é bom uma, uma chavinha com ímã. Você vem aqui, ó, chavinha com ímã te, te leva até... Fazer é um pouco difícil, mas você, ó, chavinha com ímã é bom por, por isso aqui, que você já vai conectar lá certinho a perfuração. Ó. Aí você tira ela e põe uma maior. Prontinho, então agora tá tudo pronto aqui. Então aqui agora eu vou fazer isso aqui ó. Eu vou pegar e eu vou fazer esse detalhe aqui, ó. Então, eu vou tirar aqui. Vou imprensar aqui, ó. Pra, pra desen... Aqui tem o um encaixe. Eu vou desencaixar aqui. E eu vou tirar essa cubinha aqui agora por cima. Sem chave de fenda. Para mim poder conectar. Depois eu ponho de volta. Mas lembrando, não pode usar a chave de fenda aqui para tirar antes. Tem que tirar depois. Aqui tem o um encaixe. Eu aperto, ó. Para poder tirar. Esse, ó, eu tirei fora Tirei fora Porque aqui agora eu vou Conectar aqui ó Eu vou colocar aqui gente Aqui tem uma parte gente, Tem um clipezinho ó, Você aperta para tirar Na hora de, de, de, de conectar É só vocês vir aqui E fazer isso aqui A parte para cima aqui ó Colocou aqui certinho aqui no encaixe. Fez assim, ó. Pronto. Aqui é uma travinha. Não sai mais. Então aqui agora nós vamos pôr aqui, ó. Nós vamos pôr aqui, pôr aqui pra dentro aqui o... isso aqui, ó. E vamos conectar. Por que que eu tirei? Porque esse espino aqui é muito difícil da gente acertar certinho esses quatro pinos aqui, ó. Então nós temos que vir aqui por dentro mesmo. Pois então a gente vai guardar aqui e esse pino aqui, ó, a gente vai aí vai encaixar certinho lá embaixo no pino. Lá, então, colocou lá re regular os quatro, né? Certinho. Olha só, é muito importante tirar a forminha, porque nós temos que encaixar certinho esse pino, onde o parafuso vem lá embaixo e aqui também. Ó, nós temos cinco quatro pinos desse aqui. Ó, temos um, temos um, temos um aqui, outro aqui. Outro aqui e outro aqui. Temos que encaixar. Aí, gente, fizemos um encaixe legalzinho, boni, boni, bonitinho. E agora vamos parafusar, né? Agora aqui é simples, ó. Colocou o parafuso. E aqui é bem fundo, gente, aí, ó. Temos que ter uma chave grande, ó. Primeiro parafuso que tira é esses quatro aqui, gente. Apertamos aqui os quatro parafusos. Então aqui, gente, a nossa forma está montada, gente. Está montadinha. Belezinha, né? Agora vamos só encaixar aqui a assadeira, ali a base para a assadeira. Aqui tem os encaixes aqui, ó. Tem os encaixes onde vai encaixada. Aqui tem esse parafusinho. Então temos que ter muito cuidado. Primeiramente a gente, a gente põe aqui e a gente vai colocar aqui certinho ó temos que encaixar certinho aqui para não machucar a borracha quando o parafuso for passando aqui você tem que fazer a, a ó tem que apertar um pouquinho para ele passar do mesmo jeito aqui também ó aqui tem esse encaixe aqui então para não danificar a, bo a borracha ó é só pegou aqui ó e passou e ele vai descer certinho tá vendo aí ó então aqui é só apertou Aqui encaixou legal, então está toda conectada, pronto. Aqui está fantástico, gente. pronto. Então aqui não tem mais o que fazer. Agora o que você tem que fazer, a única coisa é colocar os parafusinhos lá embaixo aqui, ó. Esses parafusinhos daqui, ó. Deixa eu mostrar para você direitinho, ó. A única coisa que você tem que fazer é encaixar aqueles parafusinhos lá. Então é muito simples, gente. Você vai aqui com a chave, ó. E encaixou, encaixa um por um. Como eu falei aqui, é só você ir aqui com a, com a chavinha aqui e colocou o parafuso certinho lá no local. Ó, e é só parafusar, gente. Parafusa todos os, os, os parafusos e quando você terminar, a sua montagem está feita com sucesso. Olha só, aqui vem uma travinha. Na resistência e não podemos esquecer de parafusar ela aqui no conector é para não ficar solto. Olha só, demos um grau aqui, limpamos e agora vamos fazer um pãozinho. Olha só, funcionou gente! E vamos que vamos aí pro pãozinho aí, vamos lá! Vamos deixando o seu like, se inscrevendo, né? Olha só gente, tem 27 reais a gente consertou a máquina, hein? Olha, ó. Prontinho, tudo finalizado. Agora é só degustar, né? Pois então, meus amigos. Nesse caso aqui, foi só a correia. Maravilha, a gente aproveitou, fez um pãozinho. Então assim, deu problema em algum eletrodoméstico? Primeiramente, verifica para ver se não tem conselho. Um forte abraço, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Gente, ficou uma maravilha. Tchau, foi!